Oh, Gabriela, e aquela notícia que todo mundo está querendo dar e uma indicação importante, principalmente da OMS, a pandemia pode estar chegando ao fim na Europa. O que diz a OMS? Exatamente, até chegarmos lá, existe todo um processo. O fato é que, de acordo com uma previsão da Organização Mundial da Saúde até março, 60% da população da Europa terá sido infectada com Covid-19, casos que devem estar ligados diretamente à variante Ômicron. A partir de então, irá começar uma nova fase da pandemia, segundo a OMS. Quando essa onda da Ômicron diminuir, haverá uma imunidade geral, o que pode significar um caminho para o fim da pandemia. Notícia que todos queremos receber e nós, como jornalistas, dar, né? O fato é que, na União Europeia, a variante Ômicron surgiu no final de novembro. De acordo com os especialistas, é uma variante mais contagiosa do que a Delta, né, comparada à Delta, e causa menos mortes. É uma notícia que todo mundo já sabe também, né? É isso. O que é o mais importante, o que acontece na Europa, possivelmente pode acontecer aqui no Brasil também. Esse vírus é igual uma chuva, vai molhar 70% de vocês, certo? Assim, isso ninguém, ninguém contesta. E toda a nação vai ficar livre de pandemia depois que 70% foram infectados e conseguir é, os anticorpos. Ponto final. Agora, desses 70%, uma pequena parte, que são os idosos, quem tem problema de saúde, vai ter problema sério. Vai passar por isso também. O que estão fazendo é adiar para ter espaço nos hospitais. Mas tem um detalhe: a sociedade não aguenta ficar. Dois, três meses parados. Vai, é quebra, vai quebrar é tudo. Vai quebrar é tudo. É pra colocar Por demagogia, federal. até a imprensa ali, né? Por demagogia, é uma disputa entre algumas autoridades. De quem, quem tá mais preocupado com a vida de vocês.